Boa tarde pessoal. Tá, tá certinho? Tá, tá certinha. Vamos pra casa? Vamos, vamos, vamos, vamos. Bom, bateria pouca. Só tem um palitinho aqui na GoPro. Vou tentar fazer um negócio rápido. Mas não desesperado. Explosões controladas. Uhum. Sim, rapaz. Nem falei pra vocês. Já, já estreamos o, o slider da moto, viu? Outro dia eu... Lá em Piripiri, rapaz, na saída da. Da Urbis. Na entrada, dependendo de que lado você chega. E eu devagarzinho passando, rapaz. Aí o cara saindo da rua com uma pampa, ele me viu. E eu também vi ele. Eu também o vi. Fica mais coloquial, né? Pá. E aí o sacano me deu um toquinho, velho. Porra! Só que, pô, quem anda de moto sabe, você ir devagar na moto e toma um toquinho com a moto pesada, é, tombo certo. Aí eu, eu pulei fora. Não cheguei nem a cair, parecia um, um gato. Aí... da moto não ia cair mas tinha um capacete no meu braço esse capacete que eu tomei na cabeça tava no meu braço ele sim foi no chão a o outro cortando aí ao invés de esperar a vez dele Aí. moto no chão né Pá. é sozinho aí porra não vi a moto no chão eu olhei assim desgrama eu olhei o cara que a moto que bem na ficha do carro dele né aí eu perguntei aquele velho qual foi né Aí eu vou deixa eu socorrer minha bichinha. Aí levantei a moto. Isso pensando, é porra, tomara que o slider tenha feito papel dele, né? Porque. É, alguns dias atrás eu vi que. Eu vi um vídeo no YouTube, o cara colocou um slider também da RSI. Esse mesmo estilo do meu. E ele fez o teste. Ele inclinou a moto até o chão para ver se tocava ou não. A moto, para um lado, não tocou nada. Mas, para o outro, fazendo um barulhinho aqui, né? Mas, para o outro lado, tocou a, a tampa do motor primeiro. Aí eu fiquei assustada, velho. Porra, velho. Aí não, velho. Quero que proteja toda. Né? Mas foi o que aconteceu. A moto tombou. Ficou do lado assim certinha. Não tocou nada. Somente a cabeça do slider. Porra, dois carros parados na via no mesmo dia. é um negócio raro. Não tocou nada. Minto, minto, minto. Tocou a pontinha da manete Daqui, da embreagem. Só aqui na pontinha mesmo, falou bem de levinho mesmo. Bom, eu fiquei satisfeito. É, valeu a pena o investimento. Pode ser também porque a queda foi devagar, né? Bom, mas. Caso ocorra outra, eu espero que também seja devagar, o mais leve possível. E vamos colocar aí agora 11 quedas no currículo. A grande maioria é queda assim, ridículo. Coisa pouca. A gente só teve uma grave, né? Acho que já, já enjoei aqui de falar, né? Fiz dia de cama com a, a XR200 Inclusive eu tava até pensando em batizar essa moto aqui de XR200 <risos> ela me lembra muito o rompo A monstruosidade, a, a, a sensação de pilotar ela a XR porra velho estremeceu meu coração quando eu montava naquela moto e ligava Do mesmo jeito. Só que eu me emocionava mais com a XR. Acho que. Era a newbie, né? Menino novo. Primeira moto. Aí já começou com a Motard 200 cilindradas. E pá, E não, aqui já estou mais experiente, o coração já está mais calmo, eu não vou não, não cabe porque eu vou. É só o ônibus ou ia. Opa aí, velho, menina, a cabeça lá de fora. Vamos ver se assusta, ela volta. É, de trânsito abençoado. Vai voltar? Vai voltar. Cheirinho de carajé, de vontade hein? E moto aí Que gambiarra essa aí, né? Bom, pessoal, espero que Estejamos filmando ainda Tá filmando ainda Você tá parado aí, velho? É mulher, né? É solzinho. Na cara, eita desgrama. Só tô vendo esse caminhão, é porque tá com francês. A volta aqui do mesmo jeito é realmente faro aceso. Ajuda das minutos. Bom, aguardaremos. vai ele. Oi. Passando uma que a porra! Aqui tá mano Não pode Aparecendo aquela corrida maluca! Você viu? Só para ver as cordas vocais. Opa! Tá rolando aí? Uau, sinalera de todo isso tudo. Eu, Bom galera, antes que o vídeo encerre sozinho Eu vou encerrar aqui também Porque daqui pra frente é só chatice Só trânsito lento Sem emoção Então a gente vai ficar por aqui, beleza? Um abraço pra vocês E até o próximo videozinho, valeu Tchau, tchau Rapaz, de novo apertei o botão e não tá parando. Show. Apertar com mais destreza. Tchau.